Uma pra mim. Qual era dela? Não, isso eu não vou querer, não vou querer que eu não né? Aí pegava o pão que ela tinha dado pra mim, né? E dava a manjinha, dava a dava pra entendeu? Né? E dava pra mim, né? pra, pra. pra. pra. pra. pra. pra. pra. pra. pra. pra. pra. sempre assim pra. Não, eu só tenho que achar, não eu tenho que achar pra lá, cara é é. Mas o que vale a primeira palavra Você gostou Eu não eu mesmo Por isso que eu digo logo Tem Tem nenhum um, um, um, um, um. É que tem o que eu quero, né? tiver, Eu aqui salvo Desde outra leção pra mim mesmo É desse é três sacos de cimento cinco, nem tem que cinco tá, agora. Não, mas os três sacos de cimento, vai vem 150 tijolos vem mais que areia. Vem. Se ela vem com o eu vou dizer isso também. Eu quero fazer um negócio lá atrás. Quer que você nem ajude lá? Mulher, ou É, é graça, que que eu coisas, e depois, eu não tenho nada. Ela só perfeita coisa o coisas para a o dela. Olha, tem o que que eu de o governador é filho. quer A agora tem um, um anexo, Nina É. E aí vai ter essa também, né? Eita, que massa!